O governo aprovou novas regras para estimular a competição entre empresas no mercado de telefonia e internet. Entenda as mudanças na reportagem de Andrea Xavier. Um celular e três chips. Cláudia mora em Brasília e tem família no Maranhão. Para falar com os filhos, ela usa o chip de uma operadora. Nas conversas com amigos na capital federal, recorre aos outros dois. Tudo para que a conta de celular não fique salgada no fim do mês. Para mim é muito bom, né? Assim, as, é, as ligações custam mais barato, né? Então, assim, para mim é bom. O governo agora quer facilitar a vida do cidadão. E aprovou uma nova regra. A taxa que uma operadora paga para ligar para outra vai cair. Assim, a ideia é que o preço da conta para o cidadão diminua mesmo que ele faça ligações para celulares de outra empresa de telefonia. Esse é um dos pontos do Plano Geral de Metas de Competição, aprovado pela Anatel. Uma outra medida também faz parte desse plano, é o compartilhamento de redes. Isso significa que uma pequena empresa também vai poder usar torres, postes e dutos das grandes companhias. Com isso, o governo quer estimular a concorrência e melhorar a oferta de serviços ao consumidor. O mercado vai crescer muito nos próximos anos. Né? Essa regra, na minha opinião, estimula a, a, a entrada e crescimento de, de novos entrantes, mas eu acho que estimula também a concorrência, a diminuição de preço, estimula é, disputa pela melhor qualidade. Isso é uma coisa que hoje visivelmente é prioridade para o consumidor. O compartilhamento é obrigatório para as redes mais antigas, como as de cabo de cobre. Já as redes mais novas, feitas de fibra ótica, não precisam ser compartilhadas ainda. A medida tem o objetivo de incentivar a inovação.